Várias pessoas perguntam pra gente, pô, quanto custa para eu vender, né? Qual que é a regra para eu começar a vender? Então, aqui, a gente já começa a entrar nesse, nesse primeiro ponto. Primeiro ponto é, seu produto deve custar acima de R$ reais. Ale, mas eu vejo alguns produtos abaixo disso. É, pode, pode ter esse caso? Cara, pode. Mas eles colocam essas taxas. Normalmente, quando a gente já viu, se aplicava às vezes a loja oficial... E aí ele não entra na tarifa dos 5 reais, esse cara tá vendendo um preço mais barato. Como a gente já falou, a nossa ideia é buscar tickets mais altos. Você vai ter o um produtinho barato? Pode ter, principalmente em estratégia de fulfillment. Mas tá aqui, tá? Isso aqui é uma tela do mercado livre, O A lei não tá inventando nada, tá na regra dele, ó. O preço do seu produto deve ser acima de 7 reais. Em vários momentos eu vou usar as telas dos próprios marketplaces, principalmente em B2W, a gente vai abrir FAQ várias coisas para a gente poder comprovar né, e mostrar que a informação é do próprio Marketplace. tá? Como vocês sabem, a gente trabalha com três tipos de anúncios né, no mercado livre. Grátis, o clássico e o prêmio. Esqueçam o grátis da vida de vocês. tá? Não existe venda em anúncio grátis. Anúncio grátis é para aquela... O anúncio grátis surgiu para converter uma pessoa física em um vendedor, tá bom? Então o mercado livre tem esse anúncio para colocar. Quando a pessoa termina de comprar, vocês já devem ter visto isso, quando a conta não tem anúncio nenhum, ele fala para você anunciar, né? Tipo, quer vender algo? Venda hoje, alguma coisa nesse sentido. Então, esqueçam um anúncio grátis. A gente vai trabalhar sempre com clássico e prêmio, o que muda de um para o outro, tá? Aqui ele coloca a exposição diferente, então sim, o anúncio prêmio tem um pouco mais de exposição? Tem, tá? Mas o anúncio clássico ele é tão relevante quanto o prêmio na minha visão, tá bom? Porque quem quer desconto quer pagar mais barato, quem tem dinheiro quer pagar à vista. O que muda para valer aqui, ó oferece parcelamento com, sem A, que é com um acréscimo né no caso do clássico e no caso do prêmio, o seu cliente paga em até 12 sem juros. Legal, Ale e eu recebo como? Você recebe sempre antecipado, todo, né? Se a pessoa fez em 12, a gente recebe sempre um único pagamento, tá? Eu falo, eu falo de recebimento já, já. Então, essa é a única diferença, Tá? Então, quando você tem produtos de ticket muito alto, eles tendem a vender mais no prêmio. Mas, mesmo assim, tem aquela pessoa que compra, eu já vi pessoas comprando, tipo, uma Evoque à a Vista. Cara, juntou o dinheiro, quase 400 mil reais e comprou a Vista. Beleza, ele foi lá e comprou. iPhone, já vi um tiozinho do meu lado, na Claro, comprando a Vista no débito, ou comprando um iPhone no débito lá. 10 pau, paxando no débito. Então tem essa pessoa, ela não vai querer pagar 5% mais barato? Vai, o dinheiro tá na mão dela, se ela puder economizar, ela vai querer fazer. Então não subestime nenhuma das duas, tá? Os dois são importantes. Porque sempre tem aquela pessoa que também quer fazer aquela parcelinha de 7 reais. Quem já fez a parcela de 7 mando? É todo mundo na vida, né? Primeiro o cartão, o Santander dá um cartão de universitário pra gente lá com 200 reais de limite, e você gasta na primeira semana, em 12 parcelas de, de 10 reais é né? tipo assim, esse é... Olha lá, o Alex vai lá, exatamente. A gente vai gastando, cara, tranquilamente, e a gente faz a parcela. O que, que mudou no Mercado Livre, né? Até o ano passado, no período do ano passado, e nem, nem lembro a data agora, eu tenho que pegar o nosso vídeo que saiu no YouTube, mas até o ano passado a gente tinha é, um único comissionamento para todo o site. Né? Então, era clássico e prêmio travado em 11% e 16%, tá bom? Ah, lei mas o meu amigo é loja oficial, falou que paga 7%. Ah, o meu amigo é loja oficial, falou que paga 9%. A gente tá falando da regra e não da exceção, porque a exceção é para poucos. Muito poucos mesmo, tá? Então, quando você olha para cá, ficou o dinâmico, né? A gente vai ter que olhar qual categoria que o nosso produto tá para saber quanto que você vai pagar de verdade. Ah, não tá aqui a minha categoria, ó, Tá? Você entra aqui, ó. Consulte buscando por categoria. E aí, aqui você vai navegar na sua categoria. Então, tipo, Ale, ah, vamos lá. Onde que eu estou? Beleza e cuidado, pessoal. Cuidados com cabelo, produtos para cabelo. Ah, não. O que eu vou anunciar é um tratamento. Então tá aqui, tratamento. 1116 e 16. Ah, Ale. Eu... E cuidado com uma pegadinha aqui, ó. Por quê? Vamos ver se eu vou, se eu vou achar uma pegadinha fácil para vocês. Tem categoria que quando você vai para o último nível muda lá no último nível só. Então você precisa saber em qual categoria que o produto está entrando, tá? Às vezes se eu entrar em uma categoria aqui, ó, tá vendo aqui, ó, cremes para pentear é 12 e 17%. Então não é produto para cabelo que é 11 16, não. Kit é 11,16%, tratamento é 11,16%. Aqui shampoo e condicionador 11 e 16, creme para pentear 12 e 17. Então, isso daqui vai ser um trabalho de cada um, tá? Então, é importante vocês saberem quanto que vocês vão pagar ali dentro. Beleza, a comissão agora é variável, tá? Então, vai depender do lugar. Ale, por que que roupa ficou cara? Ó, roupa, roupa e moda são as mais caras, tá? Por quê? Porque a Dafit cobra 30%. Os outros canais, tudo cobrando 20%. O Mercado Livre era o único cara que continuava cobrando 11,16. Ele enfiou a faca. Olha lá, o Mauricião, é isso aí. Ele jogou a faca para cima. Ninguém cobra barato, para que, que ele vai cobrar barato? Né? E aí a gente está falando tipo, de 3% a mais para o Mercado Livre em bilhões de reais. Né? Dá uma diferencinha boa na grana para ele ali. Tá? E aí essa regra vale para todo mundo. Tá bom? Mais R$ por unidade em produto abaixo de R$ reais Tá? É, ainda é melhor que a da Fit, perfeito. Tanto em venda, tá? Na minha visão, eu conheço um seller que vende um milhão de reais na da Fit. E eu conheço alguns, muitos sellers que vendem mais de um milhão de reais no Mercado Livre. Então, assim, como, até nisso o é, é melhor na minha visão, tá? Então aqui sempre vai ter os 5 reais abaixo de 99 reais ah Lê, mas eu tô em isenção ah Lê, mas eu tô no full com o supermercado tem isenção? eu vou falar um pouco das isenções mas aí vai depender de nicho a nicho mais uma vez, a regra é essa